Vamos instalar o Side primeiro, tá? É, eu vou dividir esse vídeo em dois, em duas partes, né? A primeira eu vou, eu vou mostrar para vocês como é que instala o Side e no próximo vídeo eu mostro como é que se faz um histograma no Side Para baixar o Side Davis, vai no Google, abre a janela de browser, né? Vai no Google e clica em Sy, e escreve sai na caixinha de busca, tá? Na primeira opção vocês clicam já e deve aparecer o link da primeira, uh, o primeiro link que aparece é para baixar o Saedavis. Clica no link e na página, na home do Sai Davis vocês clicam em download, vocês vão ser levados para o SourceForge que é um repositório de programas gratuitos que as pessoas desenvolvem. E aqui eu estou supondo que vocês estão usando o Windows, então nós vamos instalar a versão do Windows. Clique em download. Clicou em download, vocês vão ser levados para uma página onde vocês vão esperar um pouquinho. Ele vai baixar o Cy eu já baixei antes, então eu vou simplesmente né, clicar em cima do antigo, mandar ele substituir, mas vocês simplesmente salvam né, em algum lugar. Eventualmente o Chrome de vocês já vai mandar vocês salvar, no, já vai salvar direto no download, né? E aí vocês podem, se vocês estiverem usando o Chrome, basta, para lançar o instalador, basta vocês clicarem na própria abinha que fica aqui embaixo. E aí vai abrir a janela de instalação do Cy Davis. Clica em Next ou Próximo. Aceita a licença de utilização, uma licença gratuita, não tem nada de demais. Clica em próximo. Né? Aqui pede o diretório de instalação. Vocês mantêm o diretório de instalação que ele diz para instalar. Clica em próximo. E clica em instalar. Ele vai pedir uma permissão. Eventualmente, se for Windows 8, se for Windows 7, talvez ele não peça Mas vocês dizem, olha, pode instalar sim E ele vai começar a instalar né? A instalação é muito rápida <coughs> Dura no máximo um minuto e meio né? Muito rápida mesmo E clica em terminar Terminou O SciDev está instalado no computador de vocês Basta vocês minimizarem aqui a janela né? as janelas aqui e nota que aqui no canto superior esquerdo você tem o ícone do Cy Davis e aí basta clicar duas vezes no ícone do Cy Davis vai abrir a janela do Cy Davis né? e vocês maximizam a janela para trabalhar melhor aqui no Cy Davis você tem uma você tem uma tabela que é onde você vai digitar os seus dados. Eu gosto de trabalhar com as tabelas razoavelmente grandes. tá? Então vocês maximizam um pouco aqui, aumentam o tamanho dessa janela. E está aí o Side instalado no computador de vocês. O próximo passo vai ser usar o Side Davis para fazer um gráfico e para ajustar curvas. Isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo.